Bem-vindo a mais um curso de Formidim, um Framework PHP para fazer sistemas web. Meu nome é Reinaldo Barreto e desculpa pela xadeira aí do áudio. Se alguém souber como corrigir isso no Linux com Drive Alça, coloca aí nos comentários abaixo. O que é o Formidim? O Formidim, ou formulário dinâmico, é um Framework PHP simples para a criação de sistemas web de forma rápida e fácil. A versão atual é um fork do Formidim Framework 4 que está disponível no portal do software público brasileiro. Tudo o que nós vamos falar aqui se refere a esse link aqui do GitHub, então a versão que nós vamos usar está aqui no GitHub, não é a do software público, não é do portal do software público, lá não está funcionando. Quem criou o Formidim? O Luiz Eugênio Barbosa, quando trabalhava no Ibama. O Instituto de Meio Ambiente criou o Formidim para agilizar o processo de desenvolvimento. No ano de 2004, 2005, começou o desenvolvimento de sistemas web com PHP. E o Luiz Eugênio reparou que muitas pessoas tinham que repetir o mesmo processo para fazer a mesma coisa. Então, se você tivesse 10 telas do sistema, tinha que escrever 10 vezes um campo HTML, autenticação, uma validação, se o campo era obrigatório ou não, então... Com a ajuda do Andres Jean Algera, Rafael Roque, Josiane Santos, Renato Fuscaud e Gustavo Paiva, ele iniciou o Formidim, que era para agilizar o processo de desenvolvimento, para que nem todos tivessem que repetir esse mesmo processo várias vezes. Além disso, na época, no Ibama, existiam muitas pessoas com um conhecimento não muito bom de desenvolvimento. Porém, o Formidim conseguiu superar essa curva, fazendo com que as pessoas focassem nas regras de negócio sem se preocupar tanto com a tecnologia. No início era voltado para Oracle. A versão 4. A versão 4 foi criada mais ou menos em 2011, com as ideias dos livros do Pablo Dagiolo e esses livros aqui, e depois com algumas ideias do Adiante Framework. O Formidim 4 está disponível no Portal do Software Público desde de novembro de 2011. Lembrando, infelizmente, o Portal do Software Público não está recebendo atualizações e correções desde 2015. Com isso fez com que a comunidade do Formidim se despertasse, não usasse mais. Não é possível baixar do Portal do Software Público por um, vários problemas. Não sei explicar por que, que aconteceu isso com o portal. Da versão 4.0 a 4.2, a partir de novembro de 2017, com a ajuda do meu amigo Rafael Calvacante, nós disponibilizamos no GitHub a versão, a cópia que pegamos com o Luiz Eugênio, depois fizemos uma série de correções e implementamos algumas novidades. Os destaques são para conversão para os arquivos para o formato UTF-8, HTML5, compatibilidade com PHP 7.2, na verdade hoje já está instalado, compatível com PHP 7.3, trabalhar com SQL Server e a criação do CIGEN. mais tarde falaremos sobre o SIGEM. Por que nós resgatamos o Formidin? Eu tinha um problema, que eu tinha que desenvolver alguns sistemas web de forma relativamente rápida. Como eu já conhecia o Formidin, entramos em contato com o Luiz Eugênio, pegamos o Formidin e fomos melhorando para que tivesse um ganho de produtividade. Quem pode utilizar o Formidim framework? O Formidim não é ciência de foguetes, não é uma coisa de outro mundo. Pessoas comuns podem utilizar o Formidim. Ele é baseado na ideia de manter as coisas simples. Mantenha tudo simples e fácil de usar. Você não precisa ser o super desenvolvedor para conseguir fazer qualquer coisa. Um dummy, quem, um iniciante, consegue fazer muita coisa com Formidim. Com pouco conhecimento de orientação objeto padrões de projeto e por aí vai os requisitos para iniciar o desenvolvimento em formidim para você sair do zero e entregar algum sistema o básico é lógica de programação conhecimentos básicos de php estruturas de controle variáveis e arrays, noções de banco de dados principalmente do SQL básico. Com isso você já consegue fazer alguma coisa com o framework. O que é desejável para você conseguir fazer mais coisas e além do básico, o ideal é que você entenda de modelagem de banco de dados, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, programação OO, configuração do Apache com PHP, uso do Composer para as novidades do PHP. E o mais importante de tudo, pesquisar na web. Se você não é desenvolvedor ou precisa de maiores conhecimentos, como você pode fazer a sua jornada do herói? Quem vai te ajudar? Eu recomendo o curso, curso em vídeo do Gustavo Guanabara. Ele tem curso em vídeo de, para quem não sabe, nem HTML, CSS, nem JavaScript, nem o básico de PHP, nem PHP orientado a objeto. Além do curso em vídeo do Gustavo Guanabara, que é gratuito, está disponível no YouTube, link do curso na descrição desse vídeo. Você também pode recorrer à Alura, cursos online, com a série de cursos. Além da Alura, eu, rec... eu também dou a sugestão do PHP do Zero ao Profissional, com Boniek Lacerda, também um ótimo curso. Nesse curso de Formidinha, eu não vou explicar como fazer... Dizer muita coisa em PHP ou HTML. Nosso foco é no Formidin. Se você precisa de mais informações, procure essas recomendações. O Formidim e o CIGEN. O Formidim é o framework feito pelo Luiz eugênio O Cigen é um gerador de sistemas em Formidim e eles trabalham com uma dupla dinâmica. O Formidim, só o Formidim é legal. O formidin com o SIGEN te dá um ganho de produtividade incrível. Já está disponível um vídeo só sobre o SIGEN e o uso do SIGEN. Veja isso depois desse vídeo. Muito bem. O SIGEN, o que ele faz? Ele conecta num banco de dados, lê os metadados e transforma em código de um sistema funcionando, já criando. Telas, menus, classe de regra de negócio, classe DAO, conexão no banco, tudo. O sistema já, tá, já fica pronto. Você informa só a conexão do banco, isso o banco tem que estar tá modelado e ele já gera um sistema básico para você. Reconhece se os campos são obrigatórios ou não, reconhece os tipos de campo e coloca o tipo de campo correto na tela, reconhece as chaves estrangeiras e já coloca o Select Field e nas telas CRUD, além do CRUD, ele já possibilita fazer a busca parametrizada durante o nosso curso esse é o mer do sistema de exemplo que nós iremos utilizar são 25 objetos 22 tabelas e três views. pro Formidim, algo muito muito importante é que você foque no banco foca no banco nada de orm o formidinho usa a ideia de relação de chave valor algo semelhante ao json ou o Array Php. Tudo que você precisa fazer para mostrar o dado para o usuário você vai fazer através de comandos SELECT de banco normal com criação de views e selects. Para que a sua vida fique mais fácil e mais produtiva conforme FormidIm e o Cigen, recomendo que você siga esses quatro pontos. Não use chaves primárias compostas, isso vai te dar muito trabalho. Use chaves primárias simples. Eu não vou entrar no detalhe. No link do GitHub, vou, lá dentro tem dois artigos, um do Pablo Daguiolo e outro da Devmaster, explicando por que você não deve usar chaves primárias compostas. Use, procure usar sempre chaves primárias simples, com inteiros e incrementais. Isso vai facilitar muito a sua vida. Procure utilizar chaves primárias com nomes únicos, ou seja, nada de utilizar aquele padrão de banco de dados onde toda coluna de chave primária chama ID independente do nome da tabela. Procure utilizar ID alguma coisa ou alguma coisa ID de tal forma que aquele, o nome da chave primária seja único em todas as suas tabelas. Acredite em mim, isso vai te economizar muito tempo no desenvolvimento quando você tiver que mandar dados de um lado para o outro. Imagine que você quer relacionar os itens de uma venda com um consumidor. Você tem, se você não tiver o a campo chave primária com o ID único, você tem que lembrar que ID consumidor numa tabela é igual o ID em outra. Se você usar custom ID em todos os lugares, é custom ID. Isso diminui muito o seu tempo de refatoração do código e alguns possíveis problemas na hora que o SIGEN for gerar o sistema para você. Use e abuse das views, selects e subselects. O banco de dados é muito bom para resgatar dados. Nada de transformar em ORM. Use o banco de dados para resgatar os dados que você precisa fazer no uso de views. Use tabelas de apoio. Imagine que você tem um sistema com tipo de pagamento. E hoje os seus tipos de pagamento são dinheiro, débito e crédito. Em vez de você criar uma constraint de banco limitando a esses tipos e colocar constantes no seu código, recomendo que crie uma tabela de apoio com tipo de pagamento onde você vai uma relação de chave valor e, por exemplo, se aquela, se aquele item está ativo sim ou não. Porque na hora que você desejar incluir novos tipos de pagamento como Paypal, Bitcoin, Dash e outras criptomoedas, é basicamente você dar um insert de banco ou um update de banco para desabilitar o item, sem ter que você ficar alterando constraints de banco e constantes no seu código fonte. Além do Formidin aument... e do Cigen, outra coisa que vai dar um aumento de produtividade é usar uma boa IDE. Atualmente eu recomendo o Visual Studio Code, ele é leve com muitos recursos, porém você tem que saber qual extensão colocar. No, na Wiki do Formidin você tem as relações de extensões que você pode colocar que vai aumentar a sua produtividade com o desenvolvimento PHP voltado para o Formidin. Outra ideia muito boa é o Eclipse PDT. O Eclipse PDT é a versão open source do Zen Studio. Ele é um pouco mais pesado, só computadores com mais de 3 ou 4 GB de RAM vão conseguir rodar o Eclipse PDT numa boa, porém ele facilita muito o desenvolvimento. No momento de utilizar o Xdebug para debugar o código, eu prefiro rodar no Eclipse PDT do que no Visual Studio Code. PHP Store. É uma das melhores IDEs para PHP atualmente no mercado, porém, ela é paga. E aí fica a critério de cada um. Eu vou recomendar as gratuitas, porque muita gente está começando agora, não tem recurso financeiro, ou às vezes pertence a um, uma empresa ou um órgão público que não, não quer ou não pode pagar por uma IDE. Aqui embaixo, links de diversas IDEs e comparações. Qual versão do PHP você deve utilizar conforme DIN e Recomendo sempre que utilize a, a versão mais recente do PHP. No, hoje, janeiro de 2019, a versão mais recente é o PHP 7.3. Ele é bem mais rápido que os anteriores e sinceramente não faz sentido em janeiro de 2019 a gente falar sobre PHP da série 5.6, considerando que a última atualização de segurança que ele recebeu foi em dezembro de 2018. Agora em 2019 não vale mais a pena você estar usando o 5.6, migre para a versão 7. As vantagens são, o 7 é muito mais rápido que o PHP 6, chegando a ser em alguns casos até 9 vezes mais rápido que o PHP 6, ou seja, com o mesmo servidor você vai ter um ganho de desempenho, seja em velocidade, seja em quantidade de requisições disponíveis que o seu sistema vai poder fornecer. Além disso, as versões mais novas do PHP também recebem atualizações de segurança e você vai poder implementar novidades com melhoria de orientação objeto e outras características da linguagem. O Formidim é a bala de prata? Ele vai resolver todos os seus problemas? Não, ele não vai resolver todos os seus problemas. Porém, utilizar o Formidim Framework Atualmente, em 2019, poderá muito te ajudar com aquele problema do clássico de Pareto, os 80/20. 20%, 20 do seu esforço vai resolver 80, vai te dar 80% do seu resultado. O Forming, ele ainda não é responsivo, ou seja, o layout dele funciona muito bem em desktop, mas não funciona muito bem em dispositivos móveis ou redimensionamento de tela. Contudo, uma pessoa com pouco tempo, conformidinho, com baixo grau de expertise na área de desenvolvimento de sistemas, consegue, a partir de um banco modelado, em questão de minutos, entregue, fazer um sistema crude completo. Sendo que o código você pode modificar. Lembrando, o CIGEN gera para você automaticamente um código semelhante a que você estivesse escrevendo então o SIGEN ele vai dar um start ele não vai gerar um código que não possa ser alterado foca nessa questão 20% do seu esforço vai te dar 80% do resultado vários órgãos públicos e empresas estão com um problema hoje que existe uma demanda cada vez crescente de sistemas de informação porém não existem pessoas ou tempo para atender as necessidades por exemplo onde eu trabalho existem várias solicitações de sistemas porém as equipes estão estão fazendo sistemas que foram priorizados pela alta gestão que são sistemas onde vai dar maior entrega talvez de valor para a instituição porém as outras unidades elas demandam muito sistemas. utilizar o formidim provavelmente vai conseguir resolver esse gargalo que em pouco tempo pode ser feito muito e resolvido 80% dos problemas a versão 4.3 do formidim vai ser responsiva vai existir isso ainda não está certo ano passado olhando o adiante framework a versão 5.5 do adiante framework ela está muito interessante pois ela possibilita utilizar o layout bootstrap material design e ela já é responsiva independente desses dois layouts que você escolher além disso o pablo Daguiolo tem faz um excelente trabalho com excelentes ferramentas contudo me parece que o adiante framework exige um conhecimento maior do desenvolvedor e das pessoas e das pessoas além disso os Formidin com C-Gen, ele consegue entregar uma primeira versão do sistema muito rápida. Coisa que no Adiante, você tem um Adiante Builder, que é um produto pago, licenciado pela equipe, pela equipe do Pablo. É possível fazer sim sistemas utilizando só o Adiante Framework, só que você não tem um Adiante Builder disponível gratuitamente. Nesse ponto, talvez o Formidin tenha uma boa vantagem, principalmente para quem precisa entregar sistemas muito rápidos. Onde conseguir o Formidin, o Cgen? A documentação do Formidin está na Wiki e ela está em constante atualização. O Formidin você consegue no GitHub e o Cgen também. Lembrando, tanto o Formidin quanto o Cgen são softwares livres, você pode usar o que você desejar só o formidinho é o suficiente para você fazer o que você quiser sim só o formidinho você consegue resolver qualquer coisa o cijém ele é um tipo de catalisador do formidinho com ele você vai ter uma produtividade muito mais rápida do que utilizar só o formidinho porém o CIGEM não existe sem formidinho e o formidinho sem o CIGEM. Você vai ter uma produtividade bem mais baixa. Lembrando, por essa aula é só. Recomendo que assistam a aula e a apresentação do CIGEM para continuar o curso. Até a próxima.